Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, agora pagando em renda fixa um salário mensal. Pois é, já pensou você depositar um dinheirinho na conta e se mais de 1% por mês, retornando esse valor em renda mensal? C6 Bank lançou o CDB Renda Mensal e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, meus amigos, nós divulgamos aqui na live e também para os membros Black do canal e para os membros Iniciantes Pleno Amo Alta Renda na comunidade de membros. E agora para todos vocês aí, essa novidade do C6 Bank através da imprensa do banco que mandou uma nota para nós referente a esse lançamento do C6 Bank em investimentos. Vai funcionar assim, veja essa nota. C6 Bank lança CDB que paga renda mensal a investidores. Com o novo CDB Remuneração, é creditada mensalmente na conta do cliente, aporte mínimo é de 10 mil reais. São Paulo, 4 de abril de 2023. O c 6 Bank lançou uma nova opção de renda fixa na sua plataforma de investimentos. No CDB Renda Mensal, a rentabilidade da aplicação é creditada na conta do cliente, mês a mês, em vez de ser rentabilidade no CDB. Para receber mil reais por mês líquido de impostos de renda, por exemplo, o cliente deve investir R$ 114 mil em um CDB pré-fixado de 4 anos, com taxa de 14,45% ao ano, ou R$ 105,5 mil em um pós-fixado de 4 anos, que remunera R$ 114 do CDI. Tomando como base esses dois produtos, para receber uma renda mensal líquida de R$ 500, reais, a aplicação necessária seria de R$ 57 mil e R$ 52,7 mil, né? Respectivamente, o cálculo considerou os seis primeiros meses de renda com uma alíquota de 22,5% do imposto de renda. Com um aporte mínimo de 10 mil, o novo produto está disponível por meio da assessoria de investimentos do C6 Invest, a plataforma de investimento do banco. As condições de taxas e prazos são as mesmas de outros CDBs do banco, com a opção pós e pré-fixadas. O CDB Renda Mensal é um produto indicado para clientes que querem a previsibilidade e a liquidez do rendimento mensal. Aproveitando as taxas mais atrativas disponíveis no, em produtos com prazos mais longos, explica Igor Rangel, diretor de investimentos do C6 Bank. Os CDBs são opções de investimentos de baixo risco, considerados o segundo produto de investimento mais simples do mercado, atrás apenas da poupança. Eles funcionam como um empréstimo feito ao banco, que mais tarde devolve o dinheiro ao cliente, acrescida de juros, remuneração pré-determinada. Eles também são considerados opções seguras de investimentos por serem protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Bem, como vocês sabem, existem aí centenas e milhares de tipos de investimentos e formas de aplicações e aportes ao mercado financeiro. Como você sabe, existem alguns tipos de investimentos de grandes bancos também, corretoras, que o cliente ele pode fazer um aporte de um valor e pedir para que o gestor daquela conta é, separe o valor que der de rentabilidade depositar na conta do cliente, né? E geralmente o banco de tal não faz isso. Quem faz gerante é um grande banco, uma grande corretora. Você, você vê que sai aí na frente dando essa possibilidade do cliente escolher normal os CDBs normais que rende e continua rendendo na sua própria aplicação, né? então a gente usa muito falar assim que é juros sobre juros aplicados, né? existe a possibilidade de você que tem por exemplo lá que é investir aqui está dando um exemplo de você investir 105 mil e ganhar mil reais, imagina você depositar 525 mil nesse CDB com remuneração e você receber 5 mil de rentabilidade, ou seja, você colocou 500 mil e nesses quatro anos que o dinheiro vai ficar é, é fixo a conta do C6Bank, que é o investimento que você fez ao investi investimento do banco, né? você vai ter um retorno de R$ 5.000 por mês de salário. Então, ao invés desse R$ 5.000 cair na conta do investimento, que seria R$ 525.000 mais R$ 5.000, indo para R$ 530.000, ele mantém os R$ 525.000 ali e retira os juros corrigidos. Ou seja, os R$ 5.000 que você ganharia aplicado aos R$ 525.000 mais R$ 5.000, 530, eles tiram esses 5 que é a sua parte e manda para a sua conta corrente para você usar da forma que você achar melhor. Se você quiser fazer aporte e aplicar de novo, pode fazer normalmente, então é isso que o banco está fazendo. Geralmente quem usa esse tipo de CDB, é esse tipo de investimento na verdade, porque existem outros investimentos que fazem isso também, seria é, o cliente que, que precisa de uma renda mensal. Então ao invés dele descapitalizar esse valor, ele aplica o valor e recebe esse valor. É mais ou menos como se fosse um aluguel. Você pega uma, uma casa, por exemplo, de 1 um milhão, e geralmente o valor do aluguel é 0,6 do valor é, do aluguel. Então, uma casa de 1 um milhão, um aluguel seria 6 mil reais. Né? Então, uma casa de 500 mil reais, mais ou menos, você ganharia 3 mil de aluguel. Né? Então, líquido na sua mão, 3 mil de aluguel, mais ou menos, seria isso. 500 mil, dependendo da localização, 0,6 que é o valor em média que, que paga o um mercado de aluguel. Você ganharia 3 mil reais com o aluguel no CDB. Nesses quatro anos aplicados, você estaria ganhando 5 mil reais, então mais que o aluguel e sem a dor de cabeça de ficar tá, é, co cobrando inquilino ou preocupação de como está seu imóvel. Né? Então, neste caso, é uma opção legal, Leandro. E a garantia do meu dinheiro parado no CDB de vocês? Bem, como vocês sabem, até 250 mil reais aplicado em cada banco em quatro instituições no seu próprio CPF até um milhão de reais, está garantido pelo FGC. Então, você não teria nenhum problema com a garantia. Você aplicou R$ 250 mil, reais, nesse fundo você teria, por exemplo, é, uma garantia normal do FGC até o valor né, de R$ 250 mil. Reais. Nós estamos falando de R$ 2.500, de retorno, se você colocasse R$ 250 mil. Né? Então, R$ 2.500, praticamente. Mais ou menos isso, está R$ mil, reais mil reais para pegar R$ 2.500. Tá? Mais ou menos isso. Então, é, o banco, ele tem a cobertura do FGC, tem as garantias. Tá? Então, o pessoal geralmente pega um, o valor, aplica num tipo de CDB, num tipo de investimento, numa LCI, numa LCA, para quem é mais conservador. Então, quem é mais conservador vai para o lado de renda fixa. Né? LCI, LCA, é uma poupança. Então, o pessoal geralmente vai por esse lado. Como bem disse aqui o, o diretor da área de investimento do c Bank, é o segundo mais fácil dos brasileiros para investimento. O primeiro é a poupança, depois é o CDB. Né? Então tá aí para vocês uma novidade do C6 Bank. Para todos vocês que é cliente do banco aí, caso queira, já está no aplicativo a opção o CDB com renda mensal do C6 Bank. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos um um abraço, então. Roger Silva, um grande abraço. Giovanni Gracioli, um grande abraço. Ian Mahamed, um grande abraço. Davi Ben Hur,